E aí galera, tudo certo? Aqui tá com o Dano Lobo E hoje eu tô com mais um vídeo dessa vez E dessa vez tô com notícias de jogos Faz tempo que eu não faço esse quadro aqui no canal Mas eu tô começando de novo Então bora lá Primeira notícia que... Não, a primeira e única notícia é que Que Overwatch vai ganhar dois personagens novos e e algum mapa novo. vamos lá. Após Jesus de uh, uh, lançar o 2, está pronta para iniciar a nova temporada que é a 7. Não, a nova temporada em 7 de fevereiro aciona algumas oferta, ofertas, ofertas novas nova. nova em fevereiro o verão inclui primeira colaboração em IP bem como baseada na web e para concedir com o dia dos namorados que comemora em fevereiro lá nos Estados Unidos Fala e daí como tá falando a, um, a vai lançar a Antártida no game que é o novo mapa, mas junta a rotação do mapa da temporada 3 que é a, te que é a nova temporada do Overwatch um, Enquanto os jogadores estão acostumados com o um conteúdo menos populoso da terra através do, do ecopódio Antártica está no mapa presente em locais únicos que os inclui um navio quebrado de gelo uma estação perfurada subterrânea. O um mapa permitido que os jogadores jogadores tomem rotada de flanco alto ou sorrateiramente so, so, so desculpa, para para alcançar seus objetivos. Tipo geral, terceiro tema geral da terceira temporada. Vai ser de asiática, mitologia asiática, inspirada nas lendas de várias culturas asiáticas. Eu gosto bastante da cultura asiática, eu acho ela bem inspiradora. Então, A Misa de Kyo se considera para alguns das suas skins mais exclusivas até hoje. Uma dessas skins assim, fica no topo do seu prêmio o Battle Pass que é o passo de batalha da, do Overwatch na forma da skin Kim mateso que tu vai aparecer uma imagem dela na tela uh, Misty que foi inspirada em várias divindades de, de da mitologia. Acho que é um personagem novo, não sei. Que eu, vou, eu vou pesquisar direito e vou que se é um personagem novo coloco na tela. Uh, Japonesa. Esta skin mística também apresenta um novo visual para Raposo Espiritual aqui, que é uma terceira nova skin. E daí. O Então, over... Eu jogo bastante. Eu jogava bastante Overwatch, o eu... lugar eu meio viciado. Mas agora eu tô jogando bastante Valorant e outros jogos aqui que eu tenho se... Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Acho que é isso. E falou...